Olha, então de bônus que ele deixa para nós. Quero ver não deixar, tipo. Você, Crezo? O que é que é? O que que ele do bigorna? Sobe e continuamos na moral. Chegamos ao topo. Então, perto do topo da montanha, Pelo jeito. Ou chegamos? Será que chegamos? Ô, Atrio, sai daí, tio, seu Loki. Rapaziada, tá, tá rolando uns bichos Uau. diferentes, mesmo Eu Nunca cheguei tão perto de uma montanha. Oh. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Rapaziada, o Creitão tá... Cabreirão! Vem, garoto. Ó. Beleza. Rapaziada, olha o tamanho disso. Chegou... Será que a gente chegou no topo, tio? Parece, hein? Sim. Pode ser que sim, tio. Pode ser que sim. Ó, tá rolando uma pedra aqui. Ixi! Beleza. Tem uma estátua ali. Ei, hein? olha Ó. aquilo. O que é isso? Garoto. Cuidado. Olha, tem runas escritas na lateral. Tem então, uma parada aqui, hein? ó, ó. Beleza. Rapaziada, é, antes de abrir, o, ca o caverneiro nem queria abrir. Quer que eu lê essas runas? Ó, lê aí pra nós. Espera aí, espera aí. Vom, vamos simplesmente ver o que está escrito ali. O que diz nelas? Escrito com... como somos. Nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma. Hum. Pode ter uma pista por aqui Mais três, rapaziada, é três Ó, o cabelo já abriu um Sim, realmente Um tá aqui Será que tem que mandar na franja Não Acho que aqueles anéis deviam estar girando que Pois é? é Beleza Informações coletadas Antes A gente vai ter que passar pela porta ali Pelo jeito Então Vamos simplesmente Mexer aqui antes Pode voltar. Bem, tem que acertar os três agora. Aham. Uhum. Ó, um logo. Parece é difícil isso aqui, hein? Pegamos um já, pegamos, pegamos. Não. Jogo! Esse do meio a gente pega agora. Vai, crente! Ô, oh, meu, peguei o machado. Jogo! Vai, é difícil, é difícil. Tem que saber preciso. Mas uma pegou. Agora a gente vai pegar essa segunda que tá bem aqui. Melhor um pouco mais pra cima que o machado Caixa. Sim. Vamos pegar do meio primeiro. Vamos ver. Pegamos a do meio. Será que a gente tem que parar os três negócios ao mesmo tempo? Vai lá e vê. Beleza, rapaziada. A gente vai ter que fazer o buraco igual. Aham. Uhum. Rapaziada, a gente tem que colocar as letras junto. Cara. A cabine tá moscando aqui, tio. Simplesmente é isso. Cai! Sim! Ah. Acho que não deu em nada. Agora a gente tem que parar. É, ué. Peraí, tá do lado errado em jogo. Tem que flipar o negócio. Cara, eu sou um merda mesmo. É do outro lado, hein? É claro. Tem runas. Garoto, o que aquelas runas dizem? Ah, é família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei. Né? Né? Use sua faca para desenhar as runas da areia. Sério? Use aí, Tio. Runa, Aconteceu algo! Pode tá abrindo, hein? Tá abrindo. Deu certo! Oh, logo. Rapaziada, abrindo um negócio de vão de peito. Pode dizer que o sou é altamente útil nessas missões, Foi bom ter hein? Foi conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Eu andei, eu aí, Olha aqui, tem altas paradinhas aqui, Ezequiel. volta aqui peraí, peraí. Vamos ver aqui, antes de seguir pelo caminho do Ezequielson Olha aí, parada secreta aí, as faces da magia, 2 de 9, é isso aí mesmo, 350, de recompensa Tranquilo, chamo mais uma Vamos simplesmente dar uma olhada no teto e continuar para o caminho que o Ezequielson estava nos levando. Peraí, aqui que volta. O Ezequielson é, tá aqui. Pois é! Beleza. Rapaziada, abacatão. Já cai. Pega. A vida já estava cheia. Era bom que eu ia ter deixado isso caso ele precisasse. Mas. Já foi. Beleza. Rapaziada, será que aqui é o topo? Garoto. As pegadas. Hum. Um Javali? Não sei. Mas vou achar. Bah. Um grande com Casse habilidades apuradas. Beleza. Oh! Nossa. Peraí, caçátil? Java! Tranquilão. Tenha cautela, garoto. O que aqui é novo. A perninha dele tá vermelha. Perninha vermelha. Conquista! Oh, inimigo atacando! Quem? Quando quiser! Tá de perto! Ai! Perninha, gente, perninha! Fazia, sabe fazer, sabe tipo, o que eu vou fazer? de peito né? se liga Vamos ver se esse cara é o cara mesmo Vai lá, Cleitão Isso Comenta, não arranca nada aí Nossa Peraí, acabou Acabou, sai de perto Sai de perto agora Pera aí, peraí, vai Oh meu Deus, era pra pegar depois Tá cheio de abacate aqui? Calma Pera aí, deixa o negócio pegar Aí, metade já foi. É, morreu ainda, tá Peraí, sai de perto que nem encurrala. Ei, tio, tá de boa. É perninha, tipo. aí, Shiboku, aqui, O jogo. Aí, chega aqui, tio. aí tem até negocinho na mão. Tranquilo, ah, a batalha vai ser longa. Né? Muito calmo, muito calmo. Deixa de abacatão aqui. Ó, oh, tem selos, mais selos. É, tem selos aqui, né? Graças a Deus. Cadê, cadê os caras? Ah, tá ali. Joga na frente, só aqui. eu peguei o um selo! Mano, eu nem vi nada! Saca a cabeça, A cabeça é profissionalizada, Ó, né? Agora, Cleito! Vai lá! Super ataque, tio! Foi super ataque! Agora a gente vai pegar isso! Vamos pegar na perninha, Eita, Creito! Nossa! Jantou a vida inteira, tio! Você é louco, tipo, pega Pega abacate aqui sozinho no canto, ó. Vai, Craito! Isso! Pode deixar a vida inteira, tá? Tá calmo. É bem tão forte. ele é bem tão forte, arrebentamos ele é bem tão forte. espera aí. Sai. Oh. Ele joga os negócios longe. É, matamos, matamos. Olha lá, Rápido! Isso! Rapaziada, sintomas, hein? Tá com sintominhas, hein? Olha aí, de bônus que ele deixa para nós. Quero ver não deixar, tipo. Você que? o Kretz. O que? Bigorna? Oh! Ataque rúnico pesado. Devastador ataque em área que congela todos os inimigos dentro de raio de explosão. o Dez, rapaziada. Vamos, Ah, ele mostrava. Vamos ver esse bigornista aqui? Rapaziada, eu já curti. Tem um negócio aqui, essa assim, equipa bigorna. Beleza. L1R2, vamos testar agora. No o que tá pegando? Por causa de judiamento de pele. L1R2. Uh, será que tá com o machado? <risos> ah, tem que estar tá com o machado equipado. Fazer o carro é nesse equilíbrio. Vou... Vamos testar, vamos testar de perto. Vamos ver qual é que é. Oh, Isso oh, é que oh. <risos> eu Conseguimos! Tô... Beleza, rapaziada, ó, ó. Tá, tá rolando uns negocinhos vermelhos aqui que encha a fúria, hein? Ó, tamo com a fura cheia já. Abacatão, um tamo com a vida cheia. Mais itens secretos. Mais coisa pra quebrar. Peraí, jogo. Beleza? Ó, bem parece que o caminho é esse. Garoto, posso ouvir um animal adiante. Pera aí, peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Esse é Calma. Calma, Clayton. Ó. Ah! Oh. Aqui. O que diz? A gente vai ter que abrir esse baú aqui, tio. destino. O destino. Ele não traz nada de bom. Ó, ó, ó. A gente vai ter que Vai ter que derrubar esse negócio aqui de alguma forma. Peraí, será que tem um algum... ver aqui? Quebramos isso aqui pra alguma coisa, tio. Será que tem como jogar o. Pois é Kielson Elson. Rapaz, o segredo tem que estar tá aqui em cima. Ele vai jogar a correntinha pra nós, a gente vai subir. Calma, com calma, a gente vai olhar aqui e simplesmente ver se ele acha. Ó! Oh! Beleza, um de três. Ó, oh, tem outra aqui já, Ó. Ah, oh. não, não. Beleza, vamos subir aqui na cordinha antes de mais nada. Tranquilão. Com certeza haverá algum baú aqui Ou algo do tipo Beleza, ele vai ler pra nós Por aqui. Ó. Huh. Interessante Acho melhor anotar isso Não. Peraí aí. O que a gente vai fazer aqui? Ô Jogo, você tá escondendo segredos, hein? Não tô curtindo Eu também Beleza Vamos descer aqui de ponto e ver o que, que dá Beleza, tem três coisas aqui Acho que a gente tem que mexer algumas das coisas Depois de tocar o, o gongo bem aqui Ó, esse aqui deve ser o último É isso aí Ó, tem tempo, tio, tem tempo yeah. Ó, depois que acaba o tempo ele volta Beleza, tem um aqui É, ué Tem muita coisa pra ver aqui Tem outro aqui no meio é. Mas falta só mais um tem que estar entre o círculo, Bento, aqui. Mas, ó, ó, tá rolando outra coisa aqui, hein, tio. O jogo é cheio de coisinhas segregas. A gente veio daqui, né? Ah, é, é, é. Acho que a gente veio daqui. Ah. Tem outro aqui no meio. Esse tá secreto no Ultra, tio? Não Beleza, cachoeirinha do amor Achou! Aqui, tio, aqui os três, tá? Um perto do outro Então a gente tem que se posicionar num local estratégico Porque um é mais difícil, tio, um tá mais longe Aquele lá tá mais longe, então a gente tem que acertar daqui Não Oh, louco, peraí, pegou, hein, pegou, pegou Beleza, agora a gente pega isso aqui Tem que ser rápido, tio Depois a gente pega qual? Peraí, esse aqui tá se perto Peraí Tem muito pouco tempo, tio Tem muito pouco tempo <risos> Beleza, o que a gente vai fazer Acertar esse aqui Acertar esse aqui rapidão Agora a gente corre e acerta o outro Oh, meu Deus oh, man. Beleza. Manda esse aqui primeiro Tranquilão Flipa pra cá Já manda esse aqui no meio Agora a gente pega esse aqui Esse aqui é mais difícil, tio não! Oh, meu Deus, quase deu tempo. É um pouco... Esse aqui é um pouco mais pra baixo. Beleza. Agora o último. Pega! Deu certo, em jogo? Oh, deu certo. Oh, meu tá difícil isso aqui, hein? Vamos ficar esperto. Fala que é maçãzinha. Maçã. <risos> Oi, é é, é, um dos... é. <risos> Maçã de Idum. Lendária. Você encontrou três das três maçãs necessárias para aumentar sua saúde máxima. Pera, é bom, vamos ver a barriga enchendo. Você obteve três maçãs. Saúde máxima aumentada. Peraí. Nossa senhora. Agora tá bonito, hein, tio. Vamos continuar a aventura. rapaziada agora tá bonito. Tá <risos> bonito. Ah, Aumentando a vida do Kratos. Rapaziada, é, vamos, vamos manter a calminha, pelo amor de Deus. Ó, o cara macho cai igual um robô, tio. Nem dobra o joelho, é o Kratos. Ele tá rolando um porcão aqui, Porcão Bento. Porcão que tatuagem tudo mais, tio. Fecha. Beleza, segure R2 para estabilizar o foco. Quadrado Mas Eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e Parece que quicou O javali é mágico? Hum. Rapaz, é mágico, hein? Porcão é mágico acha? Nunca vi um javali tão estranho assim Vá atrás dele Rapaz, é o javali é feiticeiro, tio Tá mexendo com o nosso psicológico, hein? Porcão do I'm mal Beleza, Cleitão? Uh. Que que acontece? Peraí, que, que é isso aqui? Florzinho do amor Fique atento. Mais daquela gente? É diferente. Rapaziada, vai ter altos itens aqui. O jogo tem altos exploramentos especiais e específicos tem um em locais diferentes. Calma aí, calma aí. Deixa o Creiton quebrar as paradas aqui primeiro. Ó, ó. Eu tiro uma parada aqui de dentro aí. Hack Nelson, quer ver? É, Mais Hack Nelson. Tem que ficar esperto que Hack Nelson aí. Eles simplesmente aumentam o poder da armadura do Kratos. Kratos. E o que que acontece? Vamos em busca demais. Também tem uns drogas aqui. Uh. Será que lutaram? Ó, oh, ó. Oh. Uh. Tem uns drogueirinhos ali, hein. Rapaziada. Uh. Faces da magia. Máscaras encontradas. Segure para cima para exibir o diário. Pesas fáceis da magia encontrado. Já encontramos três de nove. Estamos indo no caminho certo, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pode dizer que é já sujeito tá indo para frente? Vamos ter certeza. Acho que essas cabanas foram todas coletadas. Ó, dentro da cabana sempre tem coisinha, hein? Não. Não tem nada. Acho que é, é aquilo mesmo, continua pra frente. Rapaziada, vamos, vamos olhar. Ó, ah, um. oh. peraí, peraí. Como é que é? O jogo tá pegando machado, tio. Peraí, Esse aqui aceita? É Licou uh. dele. É. ele é azul, mas será que aceita é machadada? Esse aqui aceita, tio? Ó. Não deu nem pro cheiro Beleza, tem uma paradinha aqui pra subir Tranquilão Tem que ter alguma coisa aqui Mas é que a gente volta no começo Né? Beleza, é mais ou menos isso Tranquilo, jogo Vamos continuar por aqui ó, ó o baú mágico aí, creitão. Nossa Nossa Hack Nelson, pegou mais aqui Nelson, ó, ó. Ó, é isso aí mesmo, tipo, mais 300. Tem que ficar esperto, cada, cada boca que a gente acha é 300. Beleza. Ó, caixinha mágica aqui. <risos> Olha, essa, essas caixas nunca tem nada, tipo, é só item pra quebrar na batalha. Olha, o que, passou que, por que, baixo eu... do pilar. Oh. Passou por baixo do pilar. Rapaziada, o, o Creitão levanta isso aí, tipo. Calma. É agora, tio. Agora a gente pega. Vamos, vamos meter uma Eu flecha consigo. mágica. Cotovelo, mão firme. Relaxar. Foco na precisão. O Cretão vai fazer alguma coisa diferente. O que? Na bom dia, bundia pega, Vá atrás dele. <risos> bom dia. Peguei. Pegou na mágica ele já era. Peraí que parar desse, tio. Deixa a faquinha cair?